Meu sonho à vista baguncei no baile com classe na pista. Só se ela quiser, descartamos machista. Lançando deixa calamos racista. Se a vida é corda, bamba, sou equilibrista. Se o assunto é vencer, sou extremista. Se não trampa, sem discurso, vitimista. Pra que cê nunca desista, fiz daqui pro topo, mas já falei, mudo de topo. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Uh -huh. Demorou, demorou, demorou aí Gu. Já faz um tempo que eu não te enfrento sério Por isso que hoje eu não deixo a seu critério Melhor você parar porque você paga vexame Real Madrid, Se é Ramos Rodrigues, eu sou Zidane Eu te expulso do time, por isso Já fica de lado jogador quebrado, amassado Já era meu chapa, será torturado Presta atenção, você tá ligado, meu mano, no rap nem ensina Seu cérebro é frágil, não tem conteúdo, eu acho que não é cérebro Aí, dentro gelatina, então tá ligado, né? Mas tipo, eu vou falando, eu vou cantando aquela rima pra você Pode parar. melhor você parar, porque eu sei que você tem muito ainda na vida Que se é aperfeiçoar O é, cara pegou a sua visão aí, Gustavo Falou é, que é. nem se esforça, nunca batalhou sério com você Vai deixar 30 segundos não. para Gustavo Vai que vai, DJ Gente é. Nunca levou a sério, mas aqui cê toma pau Com certeza essa vida sempre é sensacional Batalhando contra o MC que é original Sem sua seriedade lembra, toma um pau no regional Então fica aí na sua Posso voltar ao passado, mas esse MC agora vai ser amassado. Entende rimando comigo? Cê só bate a nave, é o Cidane, mas cai nas minhas pancha igual o Materazzi. Entende o que eu falo na é sua mente um pane? Você pode ser o Cidane, eu quero que você se dane. Que boca suja! <risos> Gente, temos resposta, terminou volta. Agu na voz, DJ quando quiser, sorta nós. Eu vou feio de ele, eu vou feio de ele Eu vou feio de ele, eu vou feio de ele Uh, ofendi ele aqui na margem É só entrar no insta desse bosta, Ele mesmo fode a imagem É feio pra caralho, mas eu venho da trabalho Com certeza o Gustavo rimando Conhecimento espalho Você pode ter a sua seriedade Mas infelizmente esse cara não tem humildade Porque batalhou perdendo a sua dignidade Meu mic na minha mão vai se tornar fatalidade Tipo uma brutalidade Gustavo tipo Jay-Z Acabando com esse cara que não vai ser MC Entende o que você faz, então você percebe Pode ser tipo o Nath, mas não vai ser a diz do Éder. Você não tá no campo do Edê, muito conhecimento Que mantém, por isso aqui no movimento Não adianta citar referência pro elemento Pois a sua mente, o intelecto é igual de um jumento oh, tu vai, vai deixar, yeah. Jonas! Temos resposta do outro lado para jornal Violentamente 30 segundos DJ bom, wow. bom wow. wow. wow. wow. wow. Iau, iau, iau, iau, iau. Você me bateu no regional? Deixa eu conferir. Sabe que agora eu vou te destruir Nós batalhamos no Regional como MC O que eu cheguei no Nacional e que você foi pra me assistir? Aí é complicado, deixa eu te contar Por isso mesmo que na base agora eu vou matar Cê sabe que agora é que Me deixar no chão é falar da minha imagem Deixar no chão é falar do cláuque Aí é complicado, eu vou ter que acabar contigo Melhor você parar na base e eu te digo É isso que acontece, cê tá foito Quer chegar na final do Nacional? Assiste Regional Jornal 2018 E aí, produção. Convenceu vocês? Pra você? Convencido, DJ? Tá convencido, Samuel? Parou aí, pai. Família, como já foi explicado, quando é terceiro round, tem que ser instantâneo, yeah. mano. Então vamos se esforçar um pouquinho mais também, né, mano? Os moleques se esforçam pra mandar rima boa, vocês precisam se esforçar também com energia, certo? Já não na voz, bate em volta, DJ! Quando você quiser, libera o refê, meu parceiro! Moleque, Wow, wow, aí, Gu, Melhor você pegar e largar o Mike Eu tô ligado que você é batalha por like, dá tá uns badiano só que é hype Duvido você mandar uma rima pra mim sem citar o Big Mike É isso que acontece, deixa eu te contar, eu sei que as minhas derrotas, você vai relembrar, suavidade eu vou dizer, cê lembra da minha derrota, eu já ganhei várias e eu nem fico lembrando você Lembra você, mas aqui cê tá panguando Falou de Big Mike, o bosta já tá até gaguejando tá feio pra caralho, falou do meu estadual Mas o Gustavo rimando sempre é um ritual Você pode até falar, mas aqui tô no meu sossego Esse bosta rimando parece que gosta emprego Fui lá de assistir no desespero Porque eu fui bater palma pra esse palhaço não perdeu o emprego Ah, que não perdeu o emprego Aliás, você sabe ao descarrego Melhor você parar porque você é comum Não vou perder emprego Pelo menos emprego eu tenho um Ah, tem, você vai cá. Pra não posso confirmar A sua mãe em casa você nunca ajudar Entende que eu venho almejar No estado a fula te aplaude Cê foi no meu pra me invejar. Por que é que eu fui pra te invejar Se eu que fui pro nacional e cê chegou a ficar Então cê tá ligado, aliado Pra que é que eu vou te invejar dou no que inveja os derrotados No que vejo os derrotados, então assuma Foi lá pro nacional, parceiro, e você não fez merda nenhuma Entende que tu gostava aqui arrasa Se fosse pra fazer aquelas merda, Eu preferia tá em casa Como você preferia tá na sua casa, meu mano Melhor você parar, porque agora eu tô somando Sabe por que é que eu acho lindo? É verdade, eu tava na sua casa Na live do YouTube me assistindo É porque te assistir que não pode tá falar que meu aliado Infelizmente esse cara que foi amassado Entende que eu vejo esse recado? Não é porque eu não fui lá te apoiar que você lá foi massacrado oh, oh,